Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao Ontem dos Cinemas. Nesse vídeo vamos abrir juntos o quinto volume da coleção Slashers com mais quatro filmes de terror em DVD. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal clicando no botãozinho à sua direita. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver disponível no ar curta e compartilhe esse vídeo com os amigos e sigam ontem nos cinemas nas redes sociais e pega a pipoca o refrigerante vem comigo Sati traz mais uma coletânea de terror slasher com uma edição enluvada com dois dvds e quatro cards muito legal o fato de podermos adquirir esses clássicos dos anos 80 em versões restauradas e sem cortes essa coleção é muito bem apresentada a única ressalva que faço é que parece que a partir desse volume serão lançados em embalagens amouré dupla não mais em Digistec, o que é uma pena, pois quebra um pouquinho o visual da coleção. Mas, pelo menos, ainda estão os quatro cards de cada filme dentro, com duas horas de extras, que inclui alguns especiais sobre os filmes, e os trailers. No disco 1 um, temos A Morte com Vida para Dançar, lançado anteriormente em DVD pela Continental. Esse é um clássico slasher com a presença da nossa querida Rainha do Grito, Jamie Lee Curtis, e ainda no elenco, Leslie Nielsen. E conta a história de um assassino mascarado que persegue quatro jovens que foram responsáveis por uma morte acidental anos antes. O longa foi filmado em apenas 24 dias sob a direção de Paul Lynch que dirigiu também 5 episódios para uma série de TV do Robocop. E como a morte convida para dançar agradou o público teve várias continuações e chegou a ganhar um remake que é uma qualidade inferior. Ainda no disco 1 um, temos Último Pesadelo, filme canadense de 1983, dirigido por Richard Sjupka, e com John Vernon e Samantha Egger no elenco. O Último Pesadelo mostra seis atrizes bem jovens, realizando um teste para um filme dentro de uma enorme mansão isolada. E, claro, acabam sendo perseguidos por um misterioso assassino mascarado. Esse filme não é muito conhecido aqui no Brasil, mas é considerado por críticos um dos mais criativos do gênero slasher. Já no disco 2, temos Manic Cop, o Exterminador, um cult de 1988 dirigido por William Lustin, que inclusive dirigiu as duas sequências e que tem Tom Atkins e Bruce Campbell de Evil Dead, A Morte do Demônio, no elenco. Esse clássico slasher mostra um serial killer que se veste como policial e começa a matar as pessoas inocentes lá em Nova York. No roteiro temos Larry Cohen, responsável por outra pérola do gênero, Nasce um Monstro. Manic Cop divide opiniões entre os amantes do terror, mas com certeza vale a pena ser assistido. Finalizando, O Mutilador de 1984, uma raridade na época do VHS, dirigido por Buddy Cooper e John Douglas, e com Matt Mittler e Ruth Martinez no elenco. O Mutilador, ou The Mutilator em inglês, conta a história de um adolescente que, junto com a namorada e alguns amigos, acaba matando a própria mãe por um acidente e fica sendo perseguido pelo pai enfurecido. O filme é bem sangrento e ao mesmo tempo divertido. Apesar de ser uma produção de baixo orçamento, tem cenas de morte muito bem elaboradas e memoráveis. Um prato cheio para quem ama sangue. Então... O que, que vocês acharam dessa edição? Em breve eu vou estar recebendo o volume 6 da coleção, que eu acabei comprando numa pré-venda, então ele vai demorar um pouquinho para chegar, mas assim que o volume 6 chegar, a gente abre junto novamente, tá certo? Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho à sua direita, curta, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para saber quando o outro estiver no ar, e sigam ontem nos cinemas nas redes sociais. E dê uma olhadinha também aqui no lado, à sua direita, tem uns vídeos bem legais de terror também. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!